maneiras. É, a principal delas é que eu estudo no Instituto de Artes e é um instituto que já é muito precário. Assim. Eu como aluna da dança já, assim, não tenho estrutura suficiente para ter aulas é, que estão no meu curso e eu não tenho professores suficientes suficiente para dar essas aulas e aí com os cortes eu tive concursos desses professores cortados é, eu não tenho sala para fazer estudos e trabalhos, eu não tenho um teatro, que é um dos principais é, meios de, de trabalhar com o que eu produzo, de, ou de produzir a dança, e assim, <risos> é muito complicado, é muito difícil, eu também participo do festival do Instituto de Artes isso afeta muito a gente também, porque a gente recebe menos repasse, a gente não tem o teatro para trazer esses convidados, a gente não tem estrutura para que eles deem a oficina. É... Então, o corte me afeta de várias maneiras e afeta a minha formação inteira. assim. E o corte vai afetar? A gente não é só na comunidade acadêmica estrito senso, é também na comunidade, na comunidade acadêmica que, não, que nem sempre é lembrada, né? que são as terceirizadas, porque o plano de contingenciamento da Unicamp está prevendo corte de 5% nos serviços de limpeza. Isso significa que eles vão tentar renegociar o edital de limpeza com a alternativa, que é a empresa que for de terceirização. Não existe nenhum respaldo de que isso não vá, resultar em demissão das terceirizadas. Então, os cortes agora que foram anunciados pela reitoria, eles vão não só atingir os estudantes, não só os professores, não só os funcionários, vão atingir as outras pessoas que também estão aqui, que são invisibilizadas no nosso dia a dia, que são as, os trabalhadores terceirizados. E isso, na prática, quer dizer que pode haver sim uma demissão no meio do semestre, sem, sem nenhum benefício para elas, porque o regime de terceirização já é o regime de terceirização, que é para precarização do trabalho e para não garantir nenhuma, nenhuma é, lei, é, nenhum benefício trabalhista para elas. Então, a gente vai estar tá no, no limite, a gente está falando em pessoas que vão simplesmente voltar para casa sem emprego, por causa dos cortes. E esses cortes aí, que a gente sabe muito bem, que eles não precisavam ser feitos dessa forma. E no mínimo se precisa ser feito dessa forma, que seja feito em outro lugar, porque a gente sabe que tem outros lugares que podem ser contingenciados sem ser o trabalho das pessoas. Então eles tinham que conversar com a comunidade acadêmica, que inclui os trabalhadores terceirizados para decidir onde que isso vai ser alocado. Não simplesmente jogar assim que vai ser 5% no serviço, nem 5% nos serviços de limpeza, e nem parece que tem gente por trás disso, mas tem, que são os trabalhadores terceirizados que podem voltar para casa sem emprego no dia seguinte da aplicação dos copos. Eu acho interessante dizer que a, é, quem compõe o corpo de trabalhadoras terceirizadas são em sua maioria negras e pobres, o que também de, demonstra as prioridades da universidade e aonde ela quer dire, direcionar os ataques. Os cortes me afetam em termos de instituto, eu, sou, eu faço estudos literários no IEL, e em termos de instituto e até de planejamento, é, na contratação de um professor. A gente vai perder um professor que já estava no encaminhamento dos dos concursos e a grande questão dentro do el atualmente é que professor vai ser esse? A gente pode perder então da linguística ou da teoria literária sendo que a teoria literária seria o professor de literatura e cultura, professora, na verdade, de literatura e cultura africana e afro-brasileira é também é literatura pós-colonial Uh, existe a Lei 10639 que garante que os professores de ensino médio fundamental têm que abordar. Tem que abordar a cultura e a literatura africana durante a formação dos alunos, só que o Iel não tem nenhum professor apto para discutir isso. Ela seria a primeira, então, e enfim, implementaria em vários debates sociais dentro do no instituto. A questão é que eu entrei justamente no meu curso para pesquisar a literatura africana, cultura africana, que seja, e quando eu vi a Unicamp não tem, preparo para isso. A gente consegue, então, é ferramentas melhores. A gente percebe que, por exemplo, a gestão atual tem nossos problemas, mas, dada a circunstância, a gente precisa se unir em questões de ideologias e tudo mais, porque nós estamos lutando pela mesma causa. Nós estamos lutando, então, pelo menos do meu ponto de vista, contra os ataques da educação que estão se informando recentemente. Sejam os cortes, sejam, enfim, é, a, tirada, a retirada da, da, da merenda, das ETECs, enfim, das escolas estaduais. Tudo isso, para mim, é uma grande afronta à educação e se a gente não seguir, a gente não consegue...